Então o que, é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o 36 e dividir por 2. Pedindo, ou lembrando com a criança, né? Sempre que o melhor o dividendo aqui tem dois algarismos, então o quociente vai ter no máximo dois algarismos também. Então a gente coloca aqui ó, dezenas e a unidade. Assim ela vai estar trabalhando bem o nosso sistema de numeração decimal, tudo bem? Bom, e agora também ela precisa fazer sozinha né? essa distribuição. Então, ela tem aí 3 dezenas e 6 unidades. Então, 2. Quatro, vou colocar aqui, seis unidades. Esse é o total, é o número que a gente vai trabalhar agora, tudo bem? Então, é, observe que temos três dezenas, e é isso que ela vai fazer inicialmente, ó, três dezenas para dividir para duas pessoas. Então, ela tem aqui três dezenas, ela vai colocar uma dezena para a primeira, uma dezena para a segunda, e vai sobrar uma dezena. Então, aqui ela vai perceber que ficaram aí, ou ficou, uma dezena para cada pessoa, certo? E ainda, é, quantas dezenas foram distribuídas no total? Ela vai perceber que duas dezenas foram distribuídas, sempre trabalhando dessa forma. Esse número aqui é exatamente a quantidade que foi distribuída. Duas dezenas. 3 menos 2 é igual a 1. Ela vai perceber que é exatamente essa dezena que sobrou na conta, tá bom? Então, ela tem uma dezena, ela precisa descer com essas 6 unidades, para completar. Então, ela tem uma dezena com seis unidades para ainda ser distribuídas. Só que ela vai perceber que é, essa dezena vai precisar ser substituída por 10 unidades. Então, temos aqui 2, 4, 6, 8, 10. Dessa forma, ela vai conseguir distribuir de forma igualitária né, essa quantidade aqui. Ó. Então, ela vai ter 2, 4, 2, 4 agora para cada uma, 6 para cada uma, 8 para cada uma. Né? Então, ela vai ter 8 unidades para cada... Pessoa. Então, ela vai colocar aqui ó, 8 unidades para cada pessoa. O quociente representa exatamente a quantidade que cada pessoa ficou. Com o tempo, ela vai perceber isso. tá? E quantas unidades foram distribuídas no total? As unidades. Então, foram distribuídas aí 16 unidades. Subtraindo aqui, ela vai perceber que não sobrou, sobrou nada. E é exatamente, ó, não sobrou nada para ser distribuído igualmente agora. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi uma, uma divisão que é um pouco mais complexa que a anterior. Tá? porque ela precisou trabalhar com essa ideia de sobrar alguma coisa e juntar com o que ainda tem no, no nosso dividendo. Tudo bem? Vamos agora para o próximo exemplo. Bom, agora nós temos aqui o número 122 dividido por 2. Lembrando sempre, inicialmente, quantos algarismos vai ter no máximo o nosso... Não é obrigatório, mas no máximo ele vai ter três algarismos, o resultado quociente. Então, aqui a gente tem é, a ordem das unidades, das dezenas, a segunda ordem, né? E a terceira ordem é a ordem aqui das centenas, dezenas e centenas. Tudo bem? Então temos aqui ó, uma centena, certo? Duas dezenas, é bom sempre a criança separar isso aí. Duas dezenas e duas unidades. Então essa quantidade vai precisar ser distribuída. Então inicialmente ela precisa distribuir o que? Uma centena. Observe que uma centena não tem como é ficar uma centena para cada criança. Eu não tenho como transformar isso aqui em duas centenas para distribuir uma para cada criança. Então, ela vai perceber que eu não consigo é, ter uma centena para cada criança, ou seja, eu vou ter que zero centena para cada criança. Né? Mas, aí, então, foram distribuídas aí quantas centenas? Nenhuma. Não pode ser distribuída nenhuma centena. Subtraindo aqui, a gente fica ainda com uma centena. Só que agora, eu vou descer aqui duas dezenas. E eu não consigo, como já foi é, falado com a criança, distribuir essa centena para as duas crianças. Então, eu vou transformar ela em 10 dez dezenas. Então, temos aqui 4 quatro mais 4, quatro, teremos aí 8, 9, 10. Então, eu tenho agora 10 Dezenas, que é uma centena, mais as duas dezenas que faz parte do problema, que foram exatamente essas aqui que desceu. Tá bom? Que desceram, né? Então temos agora 12 dezenas. Quando formos distribuir para cada criança, então ela vai começar a fazer essa distribuição. Ela vai perceber que cada criança ficaram com. com cada criança ficou com quantas aí? Ficou com 2, 4, 6, né? Então cada criança. Ficou aí com 6 dezenas. Então, 6 dezenas para cada criança. Quantas dezenas foram distribuídas? Ela vai ter que contar no total. 12 dezenas. Então, temos aqui 12 dezenas. Subtraindo, vamos ficar com zero, Certo? Então, agora podemos descer as duas unidades, que é exatamente as duas unidades que sobraram aqui para serem distribuídas. Então, vai ficar uma unidade para a primeira criança, uma unidade para a segunda criança. Então cada criança ficou aí com uma unidade. 61, né? Então quantas unidades foram distribuídas? Duas unidades. Subtraindo aqui, ficamos com zero. Então zero é exatamente a quantidade de elementos que é, sobraram aqui, exatamente nenhuma, né? Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é uma é a nossa penúltimo nosso penúltimo exemplo. O próximo é o que acaba gerando mais dúvidas. Então, eu deixei por último para a gente trabalhar bem essa ideia, tá bom?